Bem-vindo ao nosso primeiro quiz de Fortnite. Vamos testar o quanto você entende do game aqui no nosso canal Ranerplay. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Teremos vídeos novos toda semana para testar seus conhecimentos. E aí você é noob ou pro no Fortnite? Você costuma prestar atenção nos detalhes do jogo. Vamos testar seu conhecimento neste quiz de skins do Fortnite parte 1. Serão 20 skins para você tentar acertar qual é a skin correta. Se você acertar menos de 8. Infelizmente você não costuma prestar muita atenção nos detalhes das skins. Você fica com a medalha de bronze. Se você acertar de 8 a 19 você é pro, é fica com a medalha de prata. Agora se acertar todas as 20, parabéns! Você é muito detalhista nas skins do Fortnite. Você conseguiu a medalha de ouro sendo assim um especialista no game. Tudo pronto para começar, não esqueça de anotar seus pontos. Então vamos lá. E aí como se saiu neste teste? Deixe aí nos comentários quantos pontos você fez, se você acertou menos de 8. Não desanime, teremos aqui no canal, quiz novos toda semana. E não se esqueça de inscrever, para fazer parte da nossa comunidade de Fortnite aqui no YouTube. Obrigado por assistir e até o próximo teste. Valeu!